Tá. Confirma para mim que vocês estão vendo, então, uma tela em branco com... Eu tô escrevendo o um circuito. Bom, então, esse daqui é o circuitinho já batido que a gente viu... Diversas vezes na semana passada. E o que eu gostaria de pedir para vocês é Deixa eu autorizar. É... Então, primeira coisa, vamos verificar a polarização desse circuito, então calculem aí o VB e o VC desse circuito é, vocês vão precisar de algumas informações então deixa eu só deixa eu... VC e o eu... S é 10 a menos 17 amperes. O VT 26 milivolts. E com isso dá para calcular VB e VC. B, não, VB e Então vai lá, um minutinho aí para vocês ah, ninguém falou nada. Qual que é o valor de RC? 8,7 quilômetros. Primeiro que colocar o resultado aí de VC no, no chat e ganha um pirulito. Sabe o que é a brincadeira do pirulito? É porque tem um é um on para o MITS, que dá para levantar o dedo e dá para dar o joinha para o aluno, que é um, um pirulito, que é o professor. Clica lá. Por é isso que eu falei isso, tá? Deixa eu só explicar deixar contextualizado. Que você que é chama pirulito por causa da galera. <risos> Quem sabe? Vocês mandam o endereço. <risos> eu, eu peço por rápido entregar. <risos> Coitado desse pessoal, né meu? Então correndo para um lado para o outro, feito barata tonta. Guilherme, VC igual a 2 volts. Conta aí para nós como que você chegou nesse valor. Encontrou IC. E aí? Beleza, isso aí. Então, vamos fazer aí o que o Guilherme sugeriu para gente. O IC, isso veio da, da física, né, do, do BJT. O IC é dado por ES S vezes exponencial de VBE por VT. Então a gente precisa saber primeiro o VBE, mas aqui está fácil, porque eu tenho a minha fonte 0,8 volt ligada direto em B, o E está aterrado, então VBE é o próprio VB, que é 0,8. Então... Posso já dizer aqui. E aqui então eu substituo os valores numéricos dez a menos dezessete. 0,8 zero, oito dividido por vinte e seis milivolts, e aqui. Eu vou, para simplificar nossa vida, usar, mostrar os valores que a gente já tinha calculado de manhã. Então IC, 10 a 17 vezes exponencial de 0.8 dividido por 26 mili vai dar 2.3 vezes 10 a 4 amperes. E aí, sabendo essa corrente, a corrente IC, agora para eu saber VC, basta falar que tem VCC aqui em cima, menos a queda de tensão no resistor. RC vezes IC então o que eu tenho aqui? 5 volts menos 8,7 K vezes 2,3 vezes 10 a menos 4 e aí de novo eu já tinha feito essa conta aqui, só que aqui eu tinha usado um outro RC vamos Atualizar nosso RC para 8.700. E de novo, 5 menos RC. c Eu acho que o valor que o, que o Guilherme falou aí é, na verdade, o quanto cai a queda de tensão sobre RC. né? Então, ele tem uma queda de tensão aqui de 2 volts. Mas o valor de VC... É 3 volts. Beleza? É, Guilherme, cuidado aí. Então, o importante a gente observar é o seguinte aqui. O Vb é maior do que 0,7 volts. E o Vc, que é 3, é maior do que Vb, que é 0,8. Então, eu posso afirmar que o meu transistor está polarizado no modo ativo. Tá? Então ele está bom para ser usado como um amplificador. Aí para que, que a gente usa amplificador? O que, que sei lá, uma, uma aplicação prática que todo mundo deve estar usando nesse exato momento de um amplificador. Todo mundo está escutando meu áudio, certo? Escutando minha voz, através de fones de ouvido ou alto-falantes. Esses transdutores estão ligados a amplificadores, seja o, o alto-falante, seja o fone de ouvido. Então, a gente pode... Usar como aplicação prática aqui um amplificador ligado num alto-falante. Vamos, próxima etapa. Vamos pegar aquele mesmo circuito. E vamos ligar um, um alto-falante nele. aí RC era 8,7K. Aqui tinha 5 volts, aqui tinha 0,8 volts. O alto-falante, a gente pode modelar ele como se fosse uma resistência bem pequenininha. 4 ohms. Tá? Aí eu queria pedir para vocês me dizerem o seguinte, e aqui eu gostaria que vocês realmente respondessem aí no chat, tá? A polarização deste transistor vai mudar? Qual que é a intuição de vocês? O que vocês acham que acontece a hora que eu ligo o meu, meu alto-falante? 30 segundos aí para vocês me responderem. Então vamos lá, a maioria está achando que não muda a polarização. Legal. Vamos, vamos verificar o que está que, o que que acontecendo nesse circuito aqui. Então lembrando que o meu alto-falante eu vou modelar ele como uma resistência de 4 Ohm. Então eu posso usar o meu modelo de grandes sinais ou modelo de polarização para analisar. O o modelo fica, então, da seguinte forma. Eu tenho a minha fonte, essa fonte aqui de 0,8. Que está ligada na base. E o base emissor, a gente modela por um diodo. O emissor está aterrado. E o base coletor, a gente tem uma fonte de corrente. E aqui, ó, a minha fonte de corrente está ligada no coletor, certo? O meu coletor tem um resistor de 8.7 indo para uma fonte de 5. Então, minha fonte está aqui, meu resistor está aqui. E agora eu tenho também um do, do coletor uma resistência de 4 indo para o terra. O 0,8 é maior do que o 0,7, então eu vou estar tá polarizando é, diretamente esse diodo, vai ter condição de corrente aqui, vai ter IB passando. Essa tensão VBE, é, deixa eu corrigir aqui, né? Porque a gente está falando de polarização, a nomenclatura é tudo maiúsculo. E aqui U e C é aquilo que a gente já tinha visto. E S exponencial de VBE VT. O que, eu, o que eu preciso saber agora é se essa tensão VC vai mudar por causa desse resistor. E aqui é, seria interessante a gente usar um pouco de intuição de circuitos. Isso daqui é uma fonte vinculada, mas como esse, ele está ligado numa fonte de tensão constante. Esse, isso daqui vira uma fonte de corrente constante. Então eu posso considerar ela como se fosse uma fonte. Para eu, eu, eu analisar essa parte aqui do circuito, tá? vou considerar isso daqui como se fosse uma fonte de corrente constante. Aqui embaixo está tudo conectado, está tudo aterrado. Então eu tenho o seguinte circuito para analisar. Tenho um, uma fonte de corrente. Ligada num resistor, ligada em outro resistor, ligada numa fonte de tensão. É... Esse circuito daqui eu posso aplicar superposição. Então, esse circuito daqui eu pode ser analisado como este circuito mais. E, lembrando, né, quando eu faço superposição, eu mantenho uma fonte zero à outra, falar que ela tem zero volts significa que ela é como se fosse um curto, e depois eu zero a minha corrente e mantenho a fonte de tensão. Zerar a corrente significa que ela é um aberto, né? Então eu tenho um aberto, resistor... Resistor fonte. E antes de fazer conta, lembrem o seguinte: esse resistor aqui é muito pequeno, esse resistor é grande. Essa primeira daqui, eu estou colocando os dois em paralelo. Significa que um, um resistor pequeno em paralelo com um resistor grande vai sobrar um resistor pequeno. Eu tenho a minha fonte de corrente ligada a um resistor pequeno. Ela está gerando uma tensão pequena aqui. E por outro lado, agora eu tenho um resistor pequeno em série com um grande. Então vai sobrar praticamente só o grande. Então eu tenho uma queda de tensão muito pequena aqui no resistor pequeno. A gente pode calcular isso. Né? Se eu fizer usar o fato que eu já calculei que a corrente C era quatro e aqui eu posso falar que 4 paralelo com 8.7K é praticamente 4. A tensão VC1 vai ser 2.3 vezes 10 a menos 4, vezes 4, que dá 9. E aqui... Eu vou ter um divisor resistivo, então VC2 vai ser 5 vezes 4, dividido por 8,7K mais 4, que é praticamente 8,7K. E isso daqui a gente pode verificar que é 2,3 vezes 10 a menos 3 volts. Então, notem, eu estou agora com uma tensão VC, que antes era de 3 volts, agora ela é da... Então, eu somo, né? Superposição, o resultado final é a soma dos dois. VC, o novo VC, vou falar um VC linha. Agora é 3,2 milivolt. Porque eu coloquei esse falante aqui. A tensão que antes era 3 volts, agora foi para 3 milivolts. O que, que acontece, pessoal? Agora, como que o, o transistor vai se comportar nessa situação? Ele vai estar saturado, tá? Ele vai estar no modo de saturação, porque o VC agora é menor do que Vb. Esse é a junção base-coletor, vai estar polarizada diretamente também, e ele vai, então, não vai ter corrente, vai quase, nessa situação, ele praticamente não vai ter corrente, não vai conduzir corrente. Então, isso mostra que colocar o, o, o meu alto-falante direto no meu, no meu amplificador... Não vai ser uma boa ideia. Pergunta. E essa pergunta eu vou dirigir ao Matheus. O que, que eu faço para solucionar este problema, Matheus? Matheus que me mandou um e-mail com algumas perguntas. É aqui que coloca um capacitor. Exatamente. Exatamente, Matheus. E a gente vai pegar e colocar um capacitor aqui. E ele vai solucionar o nosso problema. Antes de fazer qualquer conta. O que, que é que esse capacitor está fazendo? Uma primeira é, ideia que vocês podem ter é... Bom, eu tenho um capacitor em série com um resistor. Isso daqui é um filtro. Talvez vocês lembrem de circuitos, filtros RC. Especificamente essa situação Onde você tem Um divisor entre capacitor e resistor E você pega a tensão sobre o resistor Isso é um filtro Quem que lembra? Um filtro passar alto Exatamente Então esse filtro está deixando Passar as altas frequências Para o Meu alto-falante E está cortando as baixas frequências. Então ele não deixa que corre, uh, correntes com baixa oscilação passem. E o que que é essas duas fontes daqui? O que que são essas duas fontes? De polarização. São fontes DC, são fontes de corrente e tensão contínuas e tensão ou corrente contínua a gente pode interpretar como sendo frequência zero, ou seja, não tem oscilação. Significa que o capacitor não está deixando a corrente passar, e a gente pode pensar na física dele também, né? Começa a passar a corrente, ele começa a acumular, chega uma hora que ele tem um monte de elétrons de um lado, um monte de cargas positivas do outro, e não passa mais, ele não, não carrega mais, então não passa mais corrente por ele. Mas ele pode descarregar e recarregar lentamente, ou quer dizer, rapidamente, desculpa, e isso que é o esse efeito de filtro. Ele não deixa passar uma corrente contínua, mas ele deixa passar oscilações de corrente. Então, como que isso muda o meu circuito? Eu vou reaproveitar aqui, o que vai mudar é que aqui agora eu vou colocar esse capacitor. E aqui eu tenho o meu resistor. E este circuito aqui, circuito equivalente à polarização, eu estou falando que ele vale eu, desligo, eu não tenho fontes de sinal, eu só tenho fontes de polarização, que são todos de nível de sinais DC, ou seja, eu estou falando de frequências baixas, eu posso substituir o capacitor, e agora lembrando que a impedância do capacitor é dada por 1 sobre J omega c. Se o meu ω é zero ou é muito pequeno, essa impedância é muito alta. Impedância muito alta significa que eu impeço os elétrons de passar, eu não deixo o elétron passar isso daqui se torna uma chave aberta. Então, como virou uma chave aberta, eu tirei esse resistor da jogada. Eu voltei no meu primeiro circuito, eu voltei a ter um VC de 3 v eu voltei a estar polarizado no modo ativo. Então essa que é a importância do, do capacitor de acoplamento, Matheus. É... É, permitir que eu não altere a minha polarização do, do meu circuito. Tranquilo? Até aqui? E se eu fosse querer colocar... Quer dizer, se eu quero ter uma, uma saída né se eu quero um amplificador, eu preciso ter uma entrada eu preciso ter um, alguma tensão de entrada que esteja oscilando, que tenha um sinal onde que eu vou aplicar esse meu sinal? Guilherme, fala sim, esse capacitor adimensiona de acordo com o sinal que eu quero transmitir? Exatamente é isso aí eu tenho que saber qual que é a faixa de frequência que eu quero trabalhar. E aí eu ajusto a capacitância para garantir que ele tenha um valor muito... que o produto, o né, omega C, seja muito grande no começo para as primeiras frequências, um pouquinho abaixo das primeiras frequências que eu preciso usar. Dessa forma eu consigo trabalhar. Nesse exemplo aqui de, de, de, de áudio, os amplificadores em geral, eles são projetados para começar a transmitir a partir de 10 Hz. Tá? Porque a gente começa a escutar por volta de 20, então amplificadores de alta fidelidade, eles começam a trabalhar a partir de 10 Hz. Amplificador de celular já é já é mais alto, tá? Não sei dizer valores exatos, mas ele deve estar aí na casa de uns 60 Hz, provavelmente. Mas, claro, dependendo, quanto mais, mais baixa a frequência que você quer começar a transmitir, maior o teu capacitor. E com isso, mais caro o teu projeto. É justamente essa é justamente essa questão Matheus. quando você está em alta frequência você quer que ele seja um curto você quer que ele seja um fio é isso que a gente vai ver no próximo exemplo é o que eu, o que eu tenho aqui no fim das contas é uma situação onde para polarização o meu capacitor funciona como um uma chave aberta, e para sinal ele funciona como uma chave fechada. Então eu tenho dois, apesar de eu ter um, um, a mesma, o mesmo circuito, ele tem dois modelos, o, cada modelo usa um, uma condição diferente do capacitor. Vamos ver o modelo, o modelo de pequenos sinais, que aí isso fica mais claro. E... Mas antes de chegar no modelo de pequenos sinais, eu só queria falar sobre a tensão de entrada, o sinal, onde colocar a fonte de entrada, e aí a gente já segue para esse, para esse outro exemplo. Então, a fonte de entrada, a gente poderia colocar ela aqui, por exemplo. Eu teria aqui meu... Sinal de entrada. O que não é uma. Estou colocando ela em série com, com essa fonte de 0,8. Mas isso daqui não é um circuito prático, tá? É... Se a gente fosse pensar em algo um pouco mais prático, ficaria. Teria essa cara daqui. Ó. A gente não vai usar uma fonte de. De 08. em geral o que a gente faz é a gente tem um barramento que está dando meus 5 volts aí eu posso colocar aqui um resistor aqui outro resistor então o meu eu tenho meu resistor RC aqui, que é o que a gente acabou de ver, e aí eu, eu projeto um RB que me dá aqui o IB ou o VB necessário para garantir a corrente que eu preciso aqui de C. E aí eu venho e quero colocar minha fonte. Né? E de novo, eu preciso tomar cuidado, porque se eu vier. Toda fonte ela tem uma impedância. Uma impedância de saída. Que, em geral, é muito alta, tá? A maioria da, desse gerador de, fonte, gerador de sinal, eles vão ter... Gerador de sinais, eles vão ter impedância de saída alta. Mas pode ser que num circuito você está vindo de outra etapa que tem uma impedância baixa de saída. Então você precisa tomar cuidado aqui, porque se você tivesse uma fonte... Vamos modelar minha fonte... Caramba. modelo minha fonte com uma resistência de saída aqui está minha fonte de sinal então aqui eu estou polarizando aqui essa é uma fonte de polarização que está garantindo o meu 0,8 volts nesse ponto e aí eu vou lá e encaixo essa outra fonte com o resistor o que, que vai acontecer? se eu voltasse fazer aquele modelo de o modelo de grandes sinais de novo eu ia eliminar a minha fonte de sinal, ia criar um divisor resistivo entre o resistor, o resistor RB e esse resistor, vamos chamar de RS, que é o R da, da fonte. E isso poderia mudar o meu VB, minha tensão de polarização. E para evitar isso, a gente também coloca um capacitor aqui. Então esse capacitor evita que eu tenha corrente contínua passando por aqui para é, mexer com esse para que eu basicamente eu desacople essa resistência daqui do meu circuito de polarização só para não ficar vamos, deixa eu rabiscar aqui rapidinho como ficaria esse circuito é, eu teria aqui uma uma fonte de 5 de ligada no RB. Isso daqui iria para o meu. Tudo continua igual. Se eu não tivesse capacitor, eu estou desligando o meu V. Eu desligo esse, o VI, né? Então o meu RS está aterrado. Significa que eu estaria colocando um resistor aqui, ó. Estaria criando um divisor resistivo, que poderia mudar a minha polarização. Quando eu coloco o capacitor, eu tenho o capacitor para tensão, para corrente contínua ele vai ser uma chave aberta. então ele desliga esse resistor e eu volto a ter a minha polarização normal. tá? Então ficaria... esse daqui seria um circuito prático para a gente construir um, um amplificador bem simples. E aí, para a gente finalizar, para a gente juntar tudo que a gente já falou, que já estudamos na semana passada, eu queria usar esse circuito daqui. É, deixa eu só apagar isso daqui rapidinho. Então, eu quero usar esse circuito aqui de cima. Vamos voltar a ter uma fonte de sinal aqui. Aqui é o meu... minha tensão de saída. O que a gente precisa ver agora é como que esse circuito se comporta. Qual que é o ganho, a impedância de, en... de saída e a impedância de entrada dele. Aí eu quero ver com vocês os passos para a gente fazer isso. Tá? Então quando a gente pega um circuitinho desse e tem que analisar o comportamento dele, a primeira coisa que a gente faz é avaliar a polarização. A polarização a gente já viu, né? Então a gente tinha acabado de, de desenhar o modelo, vamos desenhar agora bonitinho. Então, para polarização, eu ignoro a minha fonte de sinal, ou seja, nesse caso eu falo que o VI é igual a zero. E aí eu ponho aqui o meu modelo, que vai ser um a fonte de 5 ligada ao resistor RB esse resistor está ligado no capacitor, que vai ser uma chave aberta então eu vou, Bom, vamos deixar aqui só para modelar né? então aqui seria o RS que está desconectado isso vem a minha junção base-emissor. Fonte de corrente. De novo, eu tenho o capacitor como chave aberta, o alto-falante, RC, e a fonte de 5 volts de novo. Então, esse daqui é exatamente o circuito que a gente já olhou logo no comecinho, a gente sabe que isso daqui vai me dar um IC de 2,3 vezes 10 a menos 4 amperes. E a gente já verificou que como VC é 3 volts, e o VB era 0,8, eu posso dizer que ele está no modo ativo. Garantir que está no modo ativo, agora eu vou para o pequeno Sinais. E aí muda a, o comportamento do capacitor. Então, no pequenos Sinais, agora eu vou falar o quê? Eu vou manter a minha fonte de tensão, a minha fonte de sinal, e vou eliminar a minha fonte de, de polarização. Ou seja, essa fonte de, corrente, de tensão contínua de 5 volts, eu zero ela. E o, então, o VCC agora vai ser zero. Desta forma eu tenho meu sinal ligado no RS. O capacitor agora é um, uma chave fechada, que eu estou em altas frequências. Eu ajusto meu, meu, minha capacitância, né? eu escolho um capacitor de forma que a capacitância garanta que ele vai se comportar como um chave aberta, ou oh, desculpa, uma chave fechada, é, essa tensão aqui é zero, ou seja, é como se eu tivesse aterrado, então o RB está aterrado, e isso está entrando na base, que eu sei que eu tenho uma resistência rp Ligado, então o emissor está aterrado e aqui eu tenho a minha fonte vinculada de corrente. Então estou agora já aqui em cima. Por um lado eu tenho o, esse capacitor de novo como um curto ligado à minha carga. por outro eu tenho o RC ligado à fonte de tensão que está zerada, então é como se eu tivesse o RC também aterrado. Então esse é agora o meu modelo de pequenos sinais, tá? Então, tem uma, o capacitor, ele dá essa diferenciação. O RS está fora na polarização, mas ele aparece... Para o pequeno sinal. A minha fonte, o meu falante está desligado na polarização, mas ele está ligado nos pequeno, para pequenos sinais. E aí, a gente usa agora o modelo de pequenos sinais para, para avaliar impedâncias e ganho. Então, qual que é a impedância de entrada? A impedância de entrada é qual que é a a corrente, qual que é a essa fonte, qual é a corrente que ela tem que gerar? E aí eu vejo, falo que a que a impedância de entrada é o meu V e sobre essa corrente aqui que ele acabou de gerar. E essa, e essa isso vai ser dado por RB paralelo com RP em série e um divisor resistivo de RS com RB paralelo com RP neste caso daqui tá Vamos deixar aqui. E qual que é a impedância de saída? Para a gente determinar a impedância de saída, eu zero. Espera lá, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. tá pedaço do capacitor não, né? Porque ele já... Ele tá com, eu estou assumindo que ele está como uma chave fechada. Então você ignora o capacitor. É como se ele... A impedância dele já está já considerada pelo fato de... De ele, tá, de ele ter virado uma, um curto. É como se a impedância dele transformasse ele em, em um curto. Tá? Então não preciso olhar. Pelo menos nessa primeira análise. Assumindo que a minha frequência é grande o suficiente, eu posso ignorar isso daí. Tá bom, Guilherme? É, então vamos lá. Para a resistência de saída, a impedância de saída, o que eu quero é, eu zero a minha fonte de entrada, serei isso daqui, significa que a tensão sobre a RP é zero, e a fonte eu não deixei anotado, deveria. Ela tá falando que o meu IC ele vai ser GM VP. Sendo que VP é essa tensão daqui, né? Como VP é zero, porque eu zerei minha fonte, VP vai ser zero. Significa que IC também vai ser zero. E aí eu coloco uma fonte na coloco Vamos colocar uma outra cor. Coloco uma fonte aqui na saída e vejo qual que é a relação entre tensão em amarelo pela corrente em amarelo. Que vai ser basicamente esses dois resistores em paralelo aqui. Então, isso aqui vai ser Ser paralelo com 4. E o RC é de 8K, quatro, paralelo com 4. Isso daqui vai ser praticamente 4. Tá, então eu tenho uma impedância de saída. Ah, desculpa, pessoal. Não, fiz besteira aqui. Eu não tenho. O, eu desenhei o contrário e aí eu me confundi. Vamos voltar um pouquinho. A impedância de saída não é olhada aqui. estava certo. Tá? Eu tenho aqui o meu resistor, RC. E aqui minha saída. A única diferença é que o, o, a resistência a impedância de saída eu olho antes da fonte, antes da, da carga, e não com a carga junto. Então o R out é daqui para trás, é de onde eu coloco a minha carga. Então eu teria que colocar uma fonte aqui. Então o, a impedância de fato, o de saída vai ser RC. Mas, é que esse, o, esse paralelo vai ser importante agora quando a gente for falar do ganho. Então, agora, para calcular o ganho, Antes de falar de ganho, só anotando que a impedância, então, é RC, que é uma impedância alta, tá? A gente, de preferência, os amplificadores deveriam ter impedância de saída baixa, tá? Mas isso daqui mostra que esse daqui não, esse não é o caso aqui. E, por fim, o ganho, que é a tensão de saída, e agora eu estou olhando aqui essa tensão Sobre o meu, a minha carga. Dividido pela tensão de entrada. A tensão na saída, ela é essa corrente IC vezes RC paralelo com 4 Ohm. Então eu sei que, e notem que o IC está, eu quero ver o, o Vout é positivo significa que pela é positivo em cima, negativo embaixo, significa que eu teria que ter uma corrente nessa direção. Como o IC está na direção oposta, o que eu tenho aqui é o V0 é menos GM VP vezes RC paralelo com 4. Vamos assumir que eu, que eu posso, só para facilitar essa análise aqui, vamos assumir que o RS pode ser ignorado, tá? Então a atenção, se eu, se eu ignorando, deixa eu deixar aqui, eu vou ter que atenção o VI o vπ é o mesmo que vi. Então eu posso colocar aqui vπ, que corta um com o outro, que dá o eu, eu ganho menos gm rc por 4, paralelo com 4. Então, uma análise importante de ser feita é a seguinte, se eu não tiver minha carga, se eu tirar essa parte aqui, deixasse ele, o meu alto-falante desconectado, o meu ganho vai ser GMRC. E RC é 8.000, né? nesse caso aqui 8,7K. Então ele é um valor elevado. Né? Eu... Sem carga. O ganho vai ser 2,3 vezes 10 a menos 4 vezes 8,7K O que vai dar Tem que Quanto que dá isso daqui? Eu já não tenho calculado de cabeça Vai dar na ordem de 18. Ah, não, peraí, pessoal. Ainda estou esquecendo um detalhe. GM tem o. Lembrando que GM é o IC que a gente calculou anteriormente, a polarização, dividido por VT. Então aqui ainda tem que ter o seis milivolts. Então o que eu tenho é IC dividido por Eu tenho um ganho de 77 Sem a carga Quando eu coloco a carga o ganho agora É o mesmo IC sobre VT Só que agora em vez de multiplicar por 8K Eu multiplico por 4 né? Porque RC é paralelo com 4 Dá praticamente 4 Então eu volto aqui C por 4 E o meu ganho agora cai para 0,03 Então isso daqui era só um exemplo para mostrar É né, que Faço todo o meu projeto bonitinho, sem considerar a carga. Tenho um ganho super elevado. Vou lá e coloco uma carga, ou seja, uso prático do meu circuito. O ganho cai lá embaixo. Pergunta para vocês, o que, que eu faço agora para resolver esse problema? Como que eu posso melhorar esse ganho aqui? que esse ganho daqui é, é irrisório, né? Não, não tenho o que fazer com, com um circuito desse. Tá. Reduzindo tensão em vez de aumentando a tensão. Então, esse é só para então, essa última perguntinha é só para motivar vocês ao assistirem o vídeo de seguidor de emissor, não quero entrar no, nos cálculos disso aqui, mas tem uma configuração, uma topologia, que a gente chama de seguidor de emissor, porque a gente vai colocar a tensão de entrada na base, mas a gente vai tirar a tensão no emissor e não no, e não no coletor, como a gente estava fazendo antes. E essa configuração aqui, vocês podem depois olhar o vídeo com mais calma, ela tem a seguinte característica, o ganho dela é praticamente unitário, ou seja, a, a oscilação que eu tenho na saída é a mesma oscilação que eu tenho na entrada, com a diferença que ela amplifica a minha impedância. Então, se eu... É, amplifica a impedância de, da carga. Então, quando eu coloco a carga aqui, e eu preciso tomar os mesmos cuidados de ter o capacitor para acoplar, ele vai pegar essa, essa impedância e vai amplificar. Então, o, a impedância de entrada que eu vou ver Aqui vai ser aproximadamente tá? beta, beta vezes essa, a, o valor da impedância da carga Então eu transformo de 4 para 400 Mais ou menos, tá, primeira, uma primeira aproximação E com isso eu tenho um ganho de 3, que já está tá ok, né? Já é melhor do que, melhor do que nada. Depois dá para ajustar os valores de, de R e E para melhorar ainda mais esse, essa, essa relação. Mas numa primeira aproximação eu teria aqui, então, esse valor, isso daqui conecta também com o capacitor, conecta na minha... O meu circuito anterior. E nesse caso agora, eu tenho um estágio emissor comum que me dá um ganho. Um segundo estágio, seguidor de emissor, que me faz o acoplamento de... Da carga, ou seja, o casamento das impedâncias. E nesse caso daqui eu vou ter um ganho da ordem de 3. Tá. Dá para melhorar o circuito, mas isso é só uma primeira aproximação. Tá, então, essa, essa última parte aqui é mais uma motivação para vocês verem o vídeo. Tudo certo, pessoal? Dúvidas? Uh, Matheus perguntando, professor, o seguidor de emissor é o conjunto TBJ mais resistor? Não só resistor, é isso mesmo. Exatamente. O meu seguidor de emissor, ou o famoso buffer, é isso aqui. Talvez vocês viram com o Fabiano... Uh, em amp-op, um amp -op buffer, que era um amp -op que também não dava ganho, ele só, ele só tinha... É, se você só pegar a saída e realimentar na, na perninha negativa, você faz um, um buffer, que é um, um circuito que não tem ganho, mas ele tem uma impedância de entrada muito alta e uma impedância de saída muito baixa, que é isso daqui. Lógico que com a Piop o circuito é muito mais complicado que isso, mas isso é a, é a ideia. É, a gente não está olhando detalhes da polarização desse, desse circuito, tá? Estou simplificando aqui. A gente teria que pensar que não adianta só eu ligar ele direto na fonte. Às vezes aqui você acaba colocando um outro transistor em vez desse resistor para estabilizar mais ele, mas isso... Em primeira aproximação, esse circuito daqui do TBJ mais ao resistor é o meu seguidor de emissor. Pessoal, era isso que eu tinha preparado para hoje, tá? Uma exercício um pouco mais longo, com várias etapas, que era para dar uma intuição mesmo no, em várias, em vários dos conceitos que foram apresentados na semana passada e motivando aplicações dessa semana. É. Depois de, dessa apresentação aqui, desse, desse exercício, Ficou mais alguma dúvida? Vocês gostariam de perguntar mais alguma coisa? Fique à vontade. Bom, se não é o caso, é. Era, era isso que eu tinha para hoje agradeço aí a presença de todos e depois eu vou colocar esse vídeo também no, no Moodle aí se vocês quiserem revisar alguma coisa, vai estar tá lá e então, nos vemos semana que vem tá bom? tchau tchau, boa noite